Felinhos! Target Race, dúvidas de oficina, a sua dúvida respondida da melhor forma possível pelo Padre Velho. Quem não conhece o Padre, hoje é o dia, hein? Padre, quer se apresentar? Não precisa. Não tem essa necessidade? Não. Ó, eu falo uma coisa pra você, Padre. A maioria das últimas perguntas é que você se apresente. Então. O que acontece, filho? eu tô num, num negócio aqui porque ele não quer se apresentar, ele acha que não tem necessidade, não, não sei o que lá e tal, porque não quer falar. Eu preciso de você. Vamos fazer o seguinte, se você, vamos colocar hashtag Padre Se Apresenta, se tiver 40 hashtags aí de Padre Se Apresenta, eu vou mostrar pra ele se se apresenta, beleza? Pode ser? Só 40? Quantos você quer? Não, vê, vê, vê. Porque não, assim, não, não não, quer. Porque os caras querem saber de mim. Porque tem que saber, velho. Tem que saber, os caras querem saber. O que você quer que eu faça? Os caras querem saber, você vai ter que se apresentar. Entendeu? Tá bom, pode ser? Tá bom, tá bom. Eu te mostro se você apresenta? Fechou? Tá bom, fechado. Não, fechado, padre. Tá bom, tá, tá bom. então beleza. Então, ó, beleza? Tá fechado. E aí a gente faz isso aí. Bom, eu separei aqui as perguntas. É, se não tiver as 40, não com as perguntas. Coloca a sua pergunta aqui embaixo no comentário. que tiver mais like a gente vai trazer ela aqui no próximo dúvidas de oficina, e aproveita para ver aqui os vídeos antigos, porque provavelmente a sua dúvida já foi respondida como uh, trocar no templo, estraga o câmbio, estraga, o óleo, viscosidade, teve umas quatro que eu li também, uma até mandei o link, já falamos de viscosidade, poder mudar durante o percurso ou não, conforme o manual já tá aqui também, então vale a pena você dar uma sapiada, beleza? Beleza, então tá bom. Vamos lá, Padre vou começar pelo início, Wilton Matos, sou fã dessa dupla top, isso é muito importante. Tirem uma dúvida, por favor, que parte da moto precisa de reapertos? É minha primeira moto, tem uma NH190 DAF, obrigado. Vamos lá, Wilton. É, a moto inteira precisa de reaperto, tá? Por quê o motor vibra, esquenta, esfria, né? dilata, contrai. Então, tudo isso é, faz com que os parafusos, as porcas, se afrouxem. Certo. Então, por onde começar? Sempre pela segurança. Então, verifica, com né, uma certa periodicidade, freios, né, pinça de freio, rodas, suspensão, a mesa né, superior, inferior, onde segura as bengalas, Tá? O motor também, bem fixado no chassi, é importante. Porque quando o motor fica frouxo no chassi, a moto vibra demais. Aí, além de te incomodar, porque transmite uma vibração absurda para a sua mão, para o seu pé, é... essa vibração a mais faz com que todos os outros parafusos se soltem. A do Fábio, lá do perto, estava solta o motor, não estava? Teve que apertar o chassi. Você falou, agora me lembrei. É, é, Então, então é, precisa, tá? É, é importante o reaperto. O reaperto é tem Precisa ser feito. Aí fala, ah, mas apertei uma vez, não precisa mais. Precisa, porque, como eu disse, né, esquenta, esfria, vibra e isso faz com que tudo se afrouxe. É, boa. Então, precisa de tem reaperto. Tem alguma coisa se... manual? Tipo, fala assim, oh, meu, tem que... mas isso aí na verdade é. é... Tem no manual do proprietário. Tem lá né, os itens que devem ser verificados, os reapertos que devem ser verificados. Tem sim no manual. Entendi. Mas e qual que você acha que é legal? Sempre bater o olho para Todos, é isso? Os de segurança são muito importantes. Freio, suspensão. Tá. tá? E o motor para que ele não vibre e solte todo o resto. Maravilha. Tá? Né? E o resto, claro, carenagens, não custa. Puta, A cada é 10 mil quilômetros. Tá, ir lá e dar uma conferida. Acho até antes, hein, Padre? Tá. É, depende da moto. Tem moto que vibra bastante. A gente pega as Harley Davidson antigas... É, a cada a, um quilômetro as... acho que é legal parar aí. <risos> e... <risos> as mais novas não vibram mais. Entendi. As mais antigas vibravam bastante. As Ducati KTM com motor em L, hum. os dois, né? Os dois cilindros ainda. O V4 já não vibra tanto. Mas os dois cilindros em L vibram bastante. É bom então, dar uma, uma, uma tensão a, maior aí. A, aí precisa de uma tensão maior. Mas acredito que 10 mil, tendo tudo bem torqueadinho, é suficiente para você se preocupar com o reaperto. Maravilha. Próximo. Vai. Flângelo de fogo. Salve durva, salve pato. Qual a melhor decisão quando o botijão de óleo da moto espana? Refazer o parafuso? Solda ou o que recomenda? Sempre acompanho o vídeo de vocês. Au! Provavelmente lá espanou. É o tá parafuso de drenar o óleo é. né, do, do cárter. É ele mesmo. Então, ó, tem que estudar. Tá? Tem é, cárter, né, cada modelo de moto é de um jeito, que tem parede. Quando eu falo parede, tem espessura suficiente para a gente né, passar uma broca e fazer uma rosca de maior diâmetro. Certo. Tá, então, vamos supor que tinha um um parafuso M12, M12 é de 12 milímetros né, a gente vai lá e passa para 14, só que o cárter precisa ter parede suficiente para eu abrir de 12 para 14. E aí? Mas e aí? Aí vai lá, abre e acabou. Tá, mas como você sabe que vai ter a parede suficiente? Ah, é visual. Tá. tá. A gente vai lá, bate o olho, mede com um paquímetrozinho, lá tal, ah, tem parede e vai suportar. Abre, né, aumenta o diâmetro. Nossa, não tem parede. É muito fininha a carcaça, é muito pelinho de alumínio que tem em volta do parafuso de dreno. Aí a gente faz o quê? Quando é uma moto de maior cilindrada, elas têm tampa de cárter. Então a gente tira a tampa do cárter, leva para um profissional, ele solda, e faz de novo fecha o furo com solda. E faz uma rosca nova. Abre o furo, faz a rosca nova. Na medida original. E fica luxo. E repõe o bujão, o, o parafuso de dreno original. Resolvido também. Tem moto que não tem tampa de cárter. As menores, né o motor divide né, no meio. E aí, o parafuso de dreno vai direto no bloco do motor. Uhum. Então, precisa abrir o motor inteiro. tá Não faça isso com o motor fechado. Porque tem moto. Que logo acima do furo do parafuso, tem um filtro de tela. Então, na hora que você entra com a broca, hum. a broca dá no filtro de tela e fura hum. ele. Aí para uma sujeira dentro da bomba, a bomba para Já vem e, manda e ela acaba toda... o motor. Não, acaba o motor. Você perde o motor ali. Tá. Então, ah, espanou, eu vou... tem parede, eu vou fazer. Tira o motor do chassi. Abre o motor inteiro, faz o furo, faz a rosca nova e monta tudo de volta. Ah, dá para dar um jeitinho? Em alguns, em alguns casos, dá, mas não faça isso. Porque a probabilidade de... Dar um pênalti ali? É grande. Tá. tá. Fica uma limalha, uma sujeira dentro do motor, fura um filtro de tela e aí o prejuízo... Não, tranquila. É... Aí é fácil, aí você troca o motor e pronto. Tá, então beleza. Resolve o problema. <risos> e, já, e já fica tudo zerado aí. Aí já zera tudo. Não, aí fica tudo novo. Tá, pronto. entendi. <risos> Bom, maravilha. Próximo? Vai. Felipe Zaidak. Fala Durval e Padre. DB Killer. Em escapamento esportivo, prejudica o motor ou perde potência? Tem essa dúvida, pois o DB Killer fecha muito a saída de escapamento. Abraços. ao Au! Au! O que é DB Killer? DB Killer é a... o <risos> abafador. Killer é aquele bagulhinho a aqui. A tampinha que vem. É! Né? Você viu não? nome? Não né? você falou em inglês? Abafador de ruídos. Tá bom, desculpa, Padre. Aqui está DB Killer. Ok? De Killer of the... Ele Exalt. mesmo já respondeu na pergunta, né? Prejudica o motor ou perde potência? Então, prejudicar não, porque o escapamento original geralmente tem uma restrição maior na saída dos gases do que o escape esportivo com um o Debequilho. Com, tá. com um abafador de ruído. Abafador de ruído. Pelo amor de Deus, killer é. is America, né? É. Ah. Aí você vai ter que falar Exhaust. <risos> Workhouse, não sei. É Exhaust. É. Abafador de ruído. Abafador então. de ruído. Vamos aqui. Então... Ele cria uma restrição na saída dos gases. Se ele cria Quem? uma. O um abafador de ruído. Tá bom, beleza. Se ele cria essa restrição, ele tira a potência do motor. Certo. Tá? É... Vamos no delírio? <risos> a gente esperou esse momento, Padre. agora, agora, agora. Vamos no delírio. Vai no delírio, mas eu tenho um é... outro delírio pra você. Depois, Deixa vai. Deixa eu delirar primeiro. Vai, vai, vai, vai. vai. Então, a gente coloca turbo num carro, é. numa moto, hum. o que o turbo faz? Joga ar para dentro do motor. A certo. turbina pega ar e comprime, pressuriza lá no motor. Então, a gente fala que um escapamento esportivo bem dimensionado é um turbo passivo. Aí, o que é um turbo passivo? Você não tem uma, uma turbina. Você não tem um compressor, mas o escapamento bem dimensionado, como o escape, a gente já falou disso. Já, tá? tô, você está falando, eu me lembrando aqui. É, ele cria um fluxo né, de gases dentro dele, que quando a válvula de escape abre novamente, esse fluxo puxa, né, além de estar numa pressão absurda lá dentro, né, porque teve a queima dos gases, expandiu. e tem já uma pressão enorme para jogar os gases para fora. Ainda tem uma pressão negativa dentro do escapamento, porque o fluxo que iniciou ali no cabeçote vem percorrendo até chegar lá na ponteira, ele vai formando uma pressão negativa. Então, quando a válvula abre o escapamento, suga os gases de escape e isso ajuda a limpar a câmara de combustão, o motor. Uhum. Né? Se ele limpa se ele tira toda a sujeira, 100%, vai, da, do produto da queima, ele abre espaço para 100% de uma nova admissão. Certo. Porque se só saísse 80% dos gases produzidos na queima, 20% ficaria lá dentro. Certo. Então, sobraria só 80% de espaço para entrar uma nova admissão. Se você tirou 100%, você coloca 100%. E aí, o escape ajuda a trazer potência. Por isso... Que escape esportivo ajuda, porque ele aumenta o fluxo, ele aumenta essa pressãozinha negativa, então ele traz mais admissão também. Por incrível que pareça, o escapamento ajuda na admissão. Então. então a válvula de escape está aberta e a de admissão abre junto. Cria um fluxo da admissão para o escapamento, que ajuda a trazer a mistura ar-combustível para dentro do motor. Tá? Então o escapamento, por incrível que pareça, Bem dimensionado é um turbo passivo porque ele ajuda a trazer ar para dentro do motor. Ajuda na admissão. Certo. Tá? Então, para que eu falei tudo isso? Fala inglês. Vai ter? DB killer. Ok. DB, DB. DB. DB killer? É. Então, ele cria uma restrição na saída dos gases. Se ele cria uma restrição, o fluxo é menor. Hum. Então, ele tira, ele rouba a potência do motor. Certo. Tá? Mas não coloca o motor em risco. Claro, se bem dimensionado. Se você pega e coloca um, né, um Apenas furinho, um killer. Apenas um né? killer. Não põe o Aí ele assassina não só o barulho, mas o motor da sua moto junto. Agora eu vou te falar uma coisa, padre. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente tava com a, quando eu tava com a KTM, ela ficou melhor com um DB killer do que sem um DB killer. De qual KTM você tá falando? Da 390. Ah, tá, tá. Por causa desse fluxo que eu falei que tem que ser muito bem estudado. Entendi. Então, se você despressuriza demais o escapamento, esse cruzamento de válvulas, hum. ao invés de ajudar, atrapalha. atrapalha. Ele perde a mistura de ar-combustível hum. pelo escapamento. Entendi. Né? Então, tem que ter uma pressãozinha em certo momento e tem que ter pressão negativa em outro momento. Então, então assim... Então, é, é projeto de motor, tá. Tá? cada motor vai necessitar de um Mas, tipo de escapamento. Teoricamente o um DB Killer, uma vazão... Às vezes uma pressãozinha, se tem um cruzamento de válvula muito grande, uma pressãozinha é necessária para não ter perda em baixa e média rotação. E em alta ela vai bem, uhum. em alta ela fica igual praticamente, ela dá a mesma final. Ela só fica mais lenta de chegar lá. Entendi. Por quê? Porque em baixa e média rotação, o cruzamento de válvula... É atrapalhado porque se perde e mistura pelo escapamento. Quando tem o DB que cria uma certa pressão dentro do escape, em baixa e média, não ocorre a perda. Certo. Porque essa pressãozinha não deixa tá? o, o ar e o combustível sair pelo escapamento. é então, Por isso que tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre falo aí do dimensionamento. tá? Tem que, que era ser DB1? Não. Um escapamento muito bem dimensionado. Certo, mas vai perder potência? Pode ser que sim, né? Se coloca o DB Killer, perde com certeza porque diminui o fluxo Ou, de ar. Ou, dependendo do, do escapamento do projeto, é? ganha. É. Bom, Felipe, eu espero que tenha te respondido que um bom escape é sempre um bom escape. É isso aí. né Bom, vamos para o próximo? Vai. Vai. Não. Quando eu falo vai... É, é vai, eu, né? Eu lembro de um médico, Dr. Carlos Marcela. É. Sempre que eu vou no consultório dele, ele mandou respirar e falar, vai! Vai! Uma voz bem grossa. É. Ele está meio mal. Um abraço, doutor. doutor melhoras abraço. aí. E Melhoras e vai! Vai! Agora é o seguinte, tem uma aqui que eu não tinha separado, mas é que veio junto aqui, mas vai rápido, padre, vai rápido, vai colocar uma... Mas Daniel Barbosa Martins, salve, Durva, por favor, pergunte ao padre se kick shifter prejudica a vida útil do câmbio. abraço. Nós também já falamos sobre o kick. Um kick bem regulado não prejudica não, porque o que a embreagem faz? Quando a gente aciona a embreagem, você tira né, a, a ligação do motor com o câmbio. Certo. Então, aí as duas árvores de câmbio, a primária e a secundária. A primária está no motor, a secundária está na roda. Você tira a tração, você tira a força aplicada entre as duas. E aí, as engrenagens entram manteiguinha. O kickshifter, ao invés de abrir a embreagem, ou ele corta a faísca na vela, ou ele corta o bico injetor. Então, a moto ou para de soltar a faísca, ou para de injetar, em alguns casos, os dois. Né? E nesse momento, o motor perde a força, perde o torque. E aí, entra a manteiguinha do mesmo jeito de apertar a embreagem, claro. Se você colocar o kickshifter, vamos supor que o tempo de corte que fica isso, um mas... luxo é 0,8. 80 milissegundos. 80 milissegundos. Beleza. Aí você fala, não, eu quero um corte muito mais rápido porque eu sou racing. Quebra, eu vai quebrar. Eu vou pôr 0,5. Não, quebrou. Aí quebrou? quebrou agora, não, quebrou. A minha quebrou com 60 milissegundos, quebrou. Então sempre foi acima disso. 70 é uma margem de segurança boa para Isso depende da marca também, tá? Putz, padre, posso fazer universal isso porque, cara, você acha que a parte de 60 milissegundos é interessante? Acho que não. É, é assim, vai ter marca de kick que exige 80, 90. Ah, sim, não, porque assim, os originais é até mais que isso. É, tá. Os originais, mínimo, então, é 80. A oficina que instalar o, o kick, o kit shifter, vai ter um profissional lá que vai fazer o teste e vai saber o tempo adequado. Sim. Você tá? conhece alguma oficina aqui perto? Não conheço. Tá. Não, beleza. Se você conhecesse, era mais fácil. Mas eu acho que 70 milissegundos segundos é, é o é mínimo. É a média. Bom. É uma média boa. Tá. É. Como se tiver alguma oficina bagunça para indicar aqui. Pra gente eu indico um tá? para ensinar. Tá. Pra... Maravilha. Beleza. Vai. O Joel Rezende. Boa tarde, Duval e Padre. Seguinte. Talvez você comentara a respeito, mas infelizmente eu não vi. Queria saber o correto ajuste de corrente com garupa e sem garupa. É assim, ó. Todo mundo confunde isso, ah, vou levar garupa, vou sozinho, sou levinho, sou pesado. Não existe isso para ajuste de relação, de corrente de transmissão. Tá? É... Por quê? Um piloto levinho mais o peso da moto faz a suspensão funcionar de todo jeito. Não ponho ninguém em cima da moto. A moto pesa 200 é. quilos. Tem 200 quilos em cima da suspensão. E vai fazer ela trabalhar sem ninguém em cima. Então uma moto sem piloto, estou aqui no controle remoto, nas suas x 10 Põe ela 200 por hora na estrada, sozinha, ela não tem ninguém em cima, ela está sozinha. Eu estou aqui no controle. Aí vem uma, não estou falando buraco. Estou falando, aquelas, sabe aquelas depressões no asfalto? Uhum. Que a moto vai quando sai daquele friozinho na barriga, aquela... Hum. Aí ela quer sair do chão, volta de novo, aterriza e vai embora. Só os 200 quilos da moto Já faz, faz com que a suspensão mergulhe quase que o curso completo. Dependendo e sem de, ninguém de se é esticado, E você aí você o deixou curso, esticado, ou quebra a corrente, ou arranca o eixo secundário e quebra o bloco do motor. Tá? Quebra prisioneiro da, da coroa. Então... Não existe essa, vou andar sozinho, sou leve, sou pesado, tenho garupa pesado, garupa leve, vou levar bagagem. Manual do proprietário. Tensão, né, folga da corrente de transmissão. Ah, de 3 a 5 centímetros. Você pega, coloca a moto apoiada né, sobre as rodas e apoio lateral. Nunca no cavalete, no apoio lateral, porque ela já tem o peso da moto em cima. E aí você ajusta a folga, sempre escolhendo o ponto mais tenso. Para isso, ou você vai andando com a moto aqui no piso e testando. Pô, aqui ficou folgadinho. Anda mais um pouquinho. Pô, aqui ficou um pouco mais tenso. Deixa eu ver se tem outro ponto mais tenso do que esse. Anda mais um pouquinho Posso. até descobrir. Ou usa, diga. Se com garupa provavelmente vai ser só mulher... Vai você em cima da moto e pede para ela ir testando até onde está o mais tenso, que ela pinta a mão inteira de graxa. Acaba aí! Você já deve ter feito isso, né? Vai, mas beleza, só uma dica, só uma dica, só uma dica. <risos> é. Então, ou põe um cavalete, né? E aí você vai girando a roda e testando aqui. Achou o um ponto mais tenso? Tenso esticado, né? Sim, não esquece sempre de verificar a corrente e passar a mão no rosto para tirar alguma coceira, alguma coisa. Aí, <risos> naquele ponto mais esticado, você vai colocar de 3 a 5 centímetros. Como? Pega uma régua, tá? a corrente está aqui, você põe a régua aqui. Tem que variar de 3 a 5. O movimento da corrente tem que ir de no mínimo 3 centímetros e no máximo 5. Se está pedindo lá de 3 a 5, procura 4. Quando ela se movimentar 4 centímetros, no ponto mais tenso, é ali. Tá? E acabou, não importa o peso... Por quê? Porque ela sem piloto ou com piloto, ela pode dar fim de curso. E quando der o curso completo, vai esticar a corrente. Entendi. E se tiver muito esticada, ah, sou levinho, vou deixar mais esticadinho, vai quebrar. Entendi. Então o cara bebe em pé, achou o ponto ali e tal. Ponto mais tenso, manual do proprietário. Ah, é de 3 a 5? Vai no meinho, lá no 4. Ela tem que se movimentar 4 centímetros. ficou lá, pode subir todo Acabou. mundo já, era. Tá bom. Tá Beleza, bom? muito bom, padre. Pode... pode andar sozinho, pode andar com garupa, com três malas, cachorro, pode andar sozinho. E aí é até bom nesse meio termo, porque assim, 3 a 5, você dando um exemplo, ficou 4, quando o cara subir com garupa, até que ela fique um pouquinho mais, mas vai estar no meio da margem boa. Sim, ela. Obedecendo o manual do proprietário, não vai ter erro. Tá. Não mas não, ter não tem? Erro. Quando, tipo, vai, o cara deixou margem de 3, mas quando a mina sobe, não vai ficar mais? Aí ela, ela fica no limite de tensão. Entendi. Tá? Mas tanto dentro ali de 3 a 5 é o que a fábrica recomenda, Tanto entre esses números tudo bem. Já era. Beleza. Posso para a segunda? Vai. É, outra coisa, em relação ao ajuste de suspensão, eu queria saber se ficar sempre ajustando o hidráulico da suspensão, tipo andando sozinho com garupa, se for, digo os reguladores, obrigado. Olha, é, eu não sei se tem... tem anéis de vedação, hum. tá? que são anéis de borracha que não deixam o óleo espirrar na nossa cara, né? Se não aqueles parafusinhos que você vê aqui em cima, né? Que você ajusta retorno, compressão, algumas só tem o retorno em cima e a compressão é embaixo, eles têm anéis de vedação. Porém, eles são hidratados pelo óleo da suspensão. Então, eles estão bem protegidos, bem lubrificados. É só você imaginar o retentor do pinhão. Imagina, é lá um, um retentor de borracha né, e o pinhão girando que nem um xarope lá, o, o eixo de câmbio. Você uhum. está a 100, ele está a 100, você está a 200, ele está a 200 e o aço está lá esfregando. Mas o óleo também está lá presente, né, reduzindo o atrito, protegendo a borracha do aço. Então, é, eu acredito que você não precisa se preocupar com isso. Vai ser muito a longo prazo. Antes de estourar o O-Ring, você já vai, marcar toda vai estourar o retentor, vai sair todo o cromo duro da bengala, você vai jogar a suspensão fora e o O-Ring vai estar lá. E vai estar lá então né? ajusta à vontade. Não, é, só não acho que vai, vai marcar fazer. mais com a Fender, não tem? Também... É, mas Porque o recurso está for... lá para isso. Cara, pra se for frustrado. pensar assim, a gente mexe direto na etapa também, não é assim, então pode ficar tranquilo, é verdade. Bem pensado, bem pensado. Pode ajustar tranquilo, não, não esquenta a cabeça aqui. Você acha cima. que é bom ele ficar, tipo. Antes, para, volta tal, o tempo inteiro. É, que se ele vai levar a garupa e bagagem, ele precisa enfiar carga na mola, para não dar fim de curso. Sim. Deu carga na mola, precisa ver se o retorno não vai ficar muito rápido. Aí ele precisa ir lá e fechar o retorno. Sim. Tá? Então, ele vai precisar, né, alterar. Pode fazer, pode mexer tranquilo, pôs carga, enfia a mola e fecha retorno. É. Tirou carga, né? Carga que eu digo é o é, peso, pô, né? É, pô, cara... Outras seis, seis anos de pista tá andando até hoje e a gente mexia muito na suspensão. E nunca tira... é. é. Tem o óleo lá protegendo. Não, a outra também, agora também. Não, fica tranquilo, filho. É, pode ficar sossegado. Regula a vontade. Tá. E, e a corrente? Tá bem? <risos> Padre, <risos> seguinte. vedot Vinícius. Com o reconhecimento extraplanetário dessa dupla... Nós já estamos no live meio galáctico, você percebe, né? eu vi um pedido encarecidamente, explicações que não acham outro local. Você vai achar agora. Ciclos de aquecimento e resfriamento do pneu na pista. Devemos colocar o aquecedor logo quando voltamos da pista. Isso ajuda a preservar a borracha. Tem um número x de ciclos. Vamos lá, é assim, ó. Você. Eu não sei te dizer então o eu... número de ciclos. Não. Tá, não. não... Sei com precisão esse número e cada marca vai ter a sua, é, mas o que. Qual o meu conhecimento referente a esse assunto? É de causa? É. Tá, então vai. Então, quando você coloca o aquecedor, por incrível que pareça, é um óleo que tem dentro da borracha que aflora, né? Vem para a superfície do pneu e. Mantém ele quente e aumenta a aderência, por incrível que pareça. Posso fazer uma aspas aí, padre? Vai. Vocês vão lembrar até quando eu pegava o pneu e guardava num papel filme, lembra que ficava, ficava amareladinho? Eu já me fiz isso num vídeo, ficava amareladinho. É, e... ele fica até colorido. É, Fica um arco-íris é isso... assim na superfície do pneu. É isso aí. Sabe quando você, que eu falava para vocês, oh, Que eu até falei os caras: pô, você vai guardar um pneu aqui, pô, usei no track, é um pneu legal, vou usar a próxima. Eu falava: embala, não deixa ele ficar reagindo, papel filme mesmo. Não deixa ficar reagindo o ambiente, porque tinha pneu que tem base de petróleo, né? É, borracha, resseca. É, então, tipo, enfim, não sei se falei bem Tinha, não tinha base de petróleo? Não, é borracha, né? Tem derivado de petróleo junto. É, então, e aí assim, é, enfim, ficava amareladinho. É é um lubrificante, por incrível que pareça, que aumenta a aderência. Termineado, óleo. pode continuar. Tá, então quando você coloca o aquecedor, você traz esse óleo... Para superfície. superfície. E ele que mantém o pneu aquecido e aumenta a aderência. Quando esse óleo vai embora, você fica, vai lá, aquece, esfria, vai lá, aquece, esfria, vai lá, aquece, esfria. Esse óleo está indo embora, você está trazendo ele para a superfície e ele está sendo perdido ou no cobertor de pneu, tá? ou o racha piso, da pintadura, ele fica até meio azuladão tá? aqui. Aí ele começa a perder esse óleo. Uhum. E aí a gente chama de ressecamento, o pneu começa a rachar até. Você vê pneus ressecados, eles abrem até rachaduras na borracha. E aí a aderência já está prejudicada. Já não é a mesma de quando ele era novinho. Então, quanto menos ciclos de aquecimento, melhor. Tá? É. Eu não sei dizer quantos, ele mas vai... quanto menos, melhor. Ele funciona. A gente usa no track day e tal. O cara, vou falar. Meu pneu, ele... eu ando lá é... sexta, se roupa capoava, anda mais seis baterias. Vamos ver que ele tem... 18 ciclos de aquecimento entre vai para a pista, tal, tal, tal. E funciona. Agora, quando a gente vai virar tempo, é um pneu zero que a gente tira, coloca na moto, põe o cobertor para sair a cera, vai lá, resolve em 5, 6 voltas, que é onde vem o tempo, e acabou. Porque é aquela melhor contato da borracha, o caraca. Vou tal. dar um exemplo. Até no Superbike, né, que você participa, teve um ano, um ou dois, eu não lembro agora, que nós participávamos. Né, lá do fim de semana Junto com o pessoal da GT3 tá. Então tinha o pessoal de carro né, Da GT3 Então nós dividíamos box com eles né, a Nossa, desde 2010, 2011 Com né? eles é. E eu fiz amizade com o um chefe de equipe né, do, do pessoal De uma equipe que corria de Porsche E eu entrei nesse assunto Com ele, porque eu me assustei Com a quantidade de pneus Que tinha dentro do boxe eu falei, quantos carros vocês têm? Eu falei, eles devem ter uns 12, né? Carro no box, porque é o que tem de pneu, deve ter uns 12 carros que vão participar da corrida. Ele falou, não, é um só. Eu falei, mas, amigão, ele falou, não, aqui é assim, é um ciclo de aquecimento. Então, a gente né, coloca os pneus no aquecedor. Saiu do aquecedor, vai para o carro, o carro entra na pista. Se o piloto falar, o telemetrista falar, não é esse descarta o pneu, é, imediatamente. Ligado. É, o pneu, tanto é que para correr também é novo que a gente usa, Pra virar uma classificatura tem que ser um zero, é aquele momento e depois já era você não consegue, é difícil. Então tem essa, essa questão. Agora, para andar no track day e tal, ele vai até o TWI, mas eu também não sei precisamente quantos ciclos são, só que com certeza o que eu posso garantir é que ele zero, cobertor de pneu, foi para a pista e voltou, aquele foi o melhor ciclo que ele tinha. Depois ele vai ficar bom... Ele tem o gripe e tal, você consegue desenvolver, mas ele vai sempre ficando pelo mais durinho. Não tem jeito. E quanto mais duro ele fica, mais azulado ele fica na borda. Já reparei isso também. É, porque você está consumindo a borracha e o lubrificante, o óleo né, que está lá embaixo, começa a florar. É, é isso aí. Bom, eu acho que é Foi? isso, Padre É, fomos cinco perguntas, coloquei até um plus extra. E agora eu vou ficar nessa dependência aí da apresentação, Padre Pode Tomada ser? que não dê nada, senhor. Não, vai dar, vai dar, eu quero, eu quero, eu quero, <risos> Padre. Bom, quero aproveitar para agradecer de novo sempre sua presença. Eu DB, que agradeço. DB Killer, tudo. Abafador de, Abafador, Abafador de ruído. Abafador de ruído. Padre, obrigado. Bom, filhos, contato tá aqui embaixo, Target Race, traga a sua moto, fala com eles. acompanha no Instagram também, o pessoal aqui. Padre, Lio, sensacional. É, hoje, agora, quinta-feira, 9 horas da noite, 9h05. Tem aniversário de alguém, Padre? Alguma coisa que você... Hoje tá meu pai e minha mãe fazendo uma visita em casa, Você mas... vai me matar, Padre. Daqui eu pouco, não vou eu... lá. <risos> então, eu quero pedir desculpa novamente por fazer isso, né? Então, eu vou falar uma coisa. Eu não faço sozinho, tá bom? Vocês gostam também, então vocês têm culpa comigo no cartório. Mas é isso aí. Brincadeira, não. Você faz de bom gosto, não faz? Não, é, é um Porra. luxo, é um luxo. Porra, obrigado. Então é isso aí. Bom, filhos, obrigado. Quer mandar um beijo pra pai e mamãe? É agora, hein? Agora. Pai, mãe, beijo. Pai... Desculpa, hein? <risos> Desculpa, pessoal Valeu, obrigado, filho Até o próximo aí Tchau Au!